Bora lá, tanque. Yeah. Peraí, peraí, peraí, deixa-me carregar. Okay, já fui, pronto. já fui. Olha, esta é assim, agora peraí, para, para lá de atacar. Estás a ver aqui no chão. Olha, tu podes curar o boss, by Aqui no chão ah, tens okay. aqui umas bolas, Estas são poison zones que me vão matando. Isto okay. é, faz okay. mesmo boeda de dano, acho experimentado estar aqui em cima um bocadinho. Ah, morreste, ok, ok. Olha, friend, não mataste a Valkyria, portanto acabei de ser levado para o infinito. Portanto, não me Olha, it, it, mata it, aquela, está a ir para ti, mata aquela, está a ir para ti. Eu não vejo ninguém a vir. Na vez ali em cima, à tua esquerda, a há a Valkyria. Olha duas em frente. Olha duas em frente. Ok, estou a ver, estou a ver. Ah, tu está puxado, não! Me alone. Ai, tu e eu! Para o infinito e mais além. <risos> ok, portanto, tu como sniper, it is your job, ok? Matar as Valkyrias assim que ela. Ok, ele agora fez reset. Estou. Não, nah, sorry, friend. <risos> Já vem okay. uma, vem uma, vem uma. Okay, estou okay, okay. a tentar tô... afastar-me do boss. Estou a tentar matá-la. Ok, já yeah, foi. Kita, cuidado, mestre. Estou morto. Ok, despedi-lhe um carregador aí em cima. Ai. ah Vai, Ok, aguenta-te, aguenta, aguenta, aguenta. fica aí. Estás sem aí. rato. Estás sem fico rato? O rato. que? Porquê? Bora okay. lá. Já sabes, keep moving, keep moving. Não me acertes. Vem a Valkyria. Ok, estou a apontar para ela. Ai. Corri. Com os dois. estávamos <risos> em cima de tipo 20 poison falls. vai bora. Ok, eu vou... Olha, a Valkyrie vem aí, Valkyrie vem aí. Ok, estou a carregar, estou okay, a apontar para ela. Ok, estás a usar shot gun, Cuidado, cuidado, ele está aí no T-Friend. Ah, ah, não está ali! Ah, ok, boa, boa, mataste te mataste o uh, que é que foi isso Toma, Cuidado, e explodem, as mozbs explodem, as mozbs explodem. Put, ainda estamos in the game, ainda estamos in the the Agora It's é a assim. Estou a curar, estou a curar, estou a curar. Put, mas sabes o que é que é o pior? Ai. Ok, okay vou-te curar, vou-te curar. Vou-te curar. It, não, está bem, ok, ok, ok. Qual é o pior? A gente agora vão. Vai... Há uma... estava a curar. Deve estar em cima de uma Valkyrie. De uma... De uma... Um, e tu estás em cima de uma... Vêm duas Valkyrias agora! Oh, mataste o boss! Uhul. Uhul! Bora! Olha aqui. Olha aqui! Grande luta agora! E há aqui grandes hares, estás a ver? Oh! Uh, legendário já! <risos> Sim, tal, tal. Podes ter as três armas a recarregar ao mesmo tempo, é boi, giro. Então há yeah. fighter, tem assim estes dodges, tem um charge. Se ele alternar entre os vários ataques que tem, ele depois faz uma espécie de um combo. Mas assim que faz dano ao E. É. Entretanto, agora vou morrer, né?